Vamos lá, meninas. Vamos tentar voar, hein, por favor. Vamos lá, pra lá. Oi, gente. Andando aqui pelo sítio pra ver as coisas pra fazer, né? O que, que tem pra fazer pra gente ir se programando. Ó, aqui a gente tem esse, essa compostagem que tá pronta. Tem aquela lá, que ainda não tá pronta mas a gente vai ter que dar um jeito de tirar isso daqui senão a gente vai perder Isso aqui já está pronto, tem que tirar lembra do outro vídeo que eu falei que nessas caixas aqui a gente já tem né que a gente foi tirando aqui foi ficando pronto, a gente foi tirando e essas caixas aqui elas já estão cheias e a gente tem que achar um lugar para colocar isso aqui senão a gente vai perder não pode ficar assim que aí perde nutriente e vai sumindo quando seria não tem mais nada Tá bom? Vamos achar um lugar aí. Ó, oh, pássaro diferente lá. Foi pra lá Ó gente, então o que acontece? Essas galinhas aqui, né, são os pintinhos ainda, são quase galinhas. Elas, né, elas são de chocadeira, mas são de caipira, né? E aí elas ficam aqui nesse nesse espaço aqui junto com as galinhas da Angola Só que a gente vai tirar elas daqui porque o que, que a gente vai fazer? Aquele adubo lá, que já tá pronto, a gente precisa de um espaço. Então, a gente vai colocar nesse espaço aqui. E aí, a gente vai tirar elas daqui e vamos levar pra lá. Arrumamos um lugar lá pra elas, né? Vamos colocar elas lá. Né, meninas? Aí, a gente fechou, trancou, né? Porque ali tem um o... Tem esse portãozinho que elas vão lá para fora, né? A gente fechou e vai abrir esse portãozinho aqui desse corredor para ir levando elas para lá, beleza? Bem, então vamos abrir aqui. Elas são de chocadeira, mas elas são bem caipironas. Quando o jogo de ganhar caipira, caipira mesmo. Porque elas são diferentes daquelas que são as fedeiras. vamos tentar voar, hein, por. Dá uma canseira. Vamos ver se ela vai. Vamos lá. Deixa eu pegar a vara. Uh, uh. Isso vai ser fácil carregar. O... Gravar e, carregar, e tocar a galinha. Olha, encarando a outra. Que isso? Quem que você está encarando aí? Vamos lá. Vamos, vamos. Não, não é para entrar aí. Ah. E agora? não. É não, A ah, gente Eles vão ficar aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Esse espaço, então, que a gente... Né? Que a gente improvisou aqui pra eles. Mas vai ficar um espaço... É um espaço bom. Né? Vou abrir ali. Ó. Aqui que eles entraram. E aí, é essa porta aqui fica aberta. Não! Sai daí! Vem pra cá. Isso. Né? e aí esse cercado aqui, e ali a gente já tem o açude, mas é, é todo telado aqui ó, tá, todo telado, aí tem esse espaço e aqui do outro lado a gente tem os morangos, com tela aqui, porque quando a gente coloca né, algum bicho aqui, aí aqui eles não vão para cá, para essa plantação Eu vou trazer a comidinha deles e água. E tá ótimo. Ai ai. Nossa, me deu uma canseira esse bicho. Danado. Ó, bastante. Tem uma tinha ali bem bom para eles, para eles pastarem, né? Ó. ó, aguinha aqui, comidinhas, gramado, também né, bonitinhos, ó, aquele ali que me deu um baile, Beleza, gente? Deixe o seu joinha, ó. <risos> Dando minhoca. Compartilhe. Se inscreva no nosso canal para fortalecer o canal, tá bom, gente? Obrigada. Beijo. Fique com Deus. Aqui ainda, ó, uma coisa pra falar para vocês. Achamos, então, uma solução, né, para tirar essa... Pra tirar essa compostagem lá... Pra não se perder, eu vou fazendo devagar porque o que acontece? Esse composto ele tá bem molhado, né? Deu uma chuva ontem, choveu o dia inteiro praticamente. E como ele tá bem molhado, tá pesado. Aí eu vou fazendo devagarinho agora, né? Vou trazendo conforme vou conseguindo fazer porque também tem tantas outras coisas pra fazer aqui <risos> no sítio, né? Tá bom? Obrigada, gente. Beijo no coração. O que eu ia falar aqui, eu vou colocar revestido com plástico. A gente tem uns plásticos, sempre aquela sobrando plástico da estufa, né? Dos morangos e tal, e a gente guarda. Então, essa madeira toda, a gente vai prender um plástico aqui, ó. Porque aí esse composto, ele vai tomar volume aqui, e os outros, conforme for ficando pronto, a gente vai trazer aqui. E se deixar em contato com a madeira... Vai acabar estragando a madeira, né? Então a gente vai revestir aqui com plástico, fazer tipo uma, uma, como é uma cortina, né? Aqui, prender aqui, soltar ele aqui, para esse aqui ficar. Quando chegar aqui esse composto, não estragar a essa madeira, tá bom? É isso aí, gente. Vamos lá.